Olá todo mundo, sou eu, sou meu amigo, meu amigo Manoel, e galera, o o, tá aqui de volta, eu tô com o perfil. E aí, eu tenho um gostinho, ó, pra graça, é de mermelo. É, eu tenho vários perfis. É, eu, fazer. Eu, eu, eu eu eu consegui quase todos os perfis dos meus amigos, dos nossos amigos, nossos parceiros. Ai, ai. Vou compartilhar a tela. Tá. Vamos ver qual é que é vinhetas. Bora lá. Mas ter um cinema especial. Uhum. Uhum. Aí. Aí. Vai um Do cinema. cinema especial. É. Sabe que a Cinema Especial tem o maior patrocinador do futebol na Globo? Ah, é? Não já viam. É. Caramba, ah, é que interessante. Olha como, é... como é o Cinema Especial diferente, né? A Esse... Gabriela é. foi mil anos de 78. Então, ganha em é. 88. Nossa, eu amo muito bem do sistema especial. Eu amo muito a minha filha, Da Eu queria que usando dois mil, sabe? Sim. Eu queria muito O meu sonho, ela ganhar ganhe 90 ou também nos anos 2000. Sim. Ah, já não de Vamos lá, esse Aqui. Oh, 16 atual. É. Eu gosto muito de Titi também. Eu, eu, eu, eu, eu, eu o jogar hoje. É que eu vou botar aqui? Agora Nossa. eu sou o ator Amaral. É deu pra para você Eu tenho muitos perfis, cara. Eu tenho só o L, mas eu eu eu, eu, eu tenho vários, várias. Eu tenho um cara tocando com o Mattel, o Bela Vista, eu tenho o tem tenho de outros. Interessante, hein? Eu tenho dois de duas, três de você. Eu tenho é. muito. Meu, até, até, eu tenho até o um João, ó, esqueci de mostrar pra você. Eu também, eu tenho um João de Natal, ó. Hum, o João Victor Esbomque. É? Vamos é? é ver o que eu vi aqui, calma aí. Aí vai ter uma cana que de eu devia estúdio, né, hoje. Vamos nessa. E ela vai desenvolver um vídeo aqui meu. É. Uhum. Eu já fui até. Olha essa, diga essa nova vergonha que eu tinha mudado. Olha o que eu tenho. É. Olha o que eu tenho, Emanuel. Bem, eu... Você conhece pra caramba. É alguém mais lucas. Sim! É, é eu acertei. O cara é TV estética, oito dias. O que é? Estaria oito dias na Rompeia Network. É. Eu tenho de todo mundo aqui. Pois é. Agora eu bloquei a outra. Vou a outra ali. Algumas recentes de dois e Olha que eu tenho mais. Tenho mais. É o Natan Garcia. É eu tenho eu de todo mundo. Com certeza, eu vou perceber. Por o nome dele. Natan Garcia. -ga. que a gente hoje vai Aí, aí, aí, A gente, a gente Vai ter um novo vai ter que pagou a canina, e é claro, o ter próximo, quer dizer, que a terceira parceira que é melhor, vai aquecer se e é claro, o é o Olha o que eu tenho, Emanuel, eu tenho o do hein? foi Incrível. Esse aí é e também bem, eu tenho o um watch também. O Vou mostrar ainda hoje o, o Sleewatch. É, e que quem é quer Como eu gosto de perfil de foto. Eu percebi que você gosta bastante. Ó, oh, eu consegui esses perfis pelo Google Live. Eu vou? Eu fiz é. o download das imagens. Caramba. Quando eu fiz o download das imagens, aí eu peguei suas fotos de vocês e eu não mostrei ela pra vocês ainda. Ninguém aqui. Era... Era... Não vai ter pra comprar um chão, não no tio lá. Termina isso aí pra tu comprar a Lampadaria, tá bom? Com o popom. Beleza? Não vai lá, lá na padaria. Tem 20 minutos ainda. Tu tá ouvindo o que eu tô falando? Não, lá fecha duas horas, vai fechar hoje. Tá bom? Tá bom? Ô, cara. Vamos aí pra fazer o que vocês é aqui, ó. Aí... Lá na ronda, né? Breaking News! Última notícia, pessoal. A Nickelodeon lançou as primeiras imagens da série Bossy Bear. E foi passando o livro dos meus criadores meu, do meu de Angry Dolls. E é claro tem um monte de maquilha aqui. E eu sempre vim para para Guerra de Tiguer. Que é que alguns casinos. E aqui no Brasil e nos outros países. E a Nick Júnior. Ele é um dos que eu mais conheço. O mais do que eu mais do que eu conheço. ano que vem, cara. Essa é minha turma do quinto D. Legal. Era da minha turma. A hora que eu escrevi aqui o meu nome. Agora, pois é, turma. Pera, é um monte de que é? muito é? Meus cima. amigos também, Pronto. Ah, é? legal. Ah, esqueci o nome. É 2022. Um... Pronto. Cara, eu tenho de vários que fiz aqui. Eu tenho de vários. Não, eu, não Muito bom. Eu, eu, eu, eu consegui tudo. É, eu Até eu tenho tô... o eu esqueci, eu tenho dois do Straywatch. Você mostra tudo. Ó, oh, aí. Vou escrever é aqui, slay Filma aqui em Gê, eu E é uma folha de art Sim. Pois é. Eu vou botar um negócio, Até que eu vim eu conseguir minhas fotos. aí ah, eu tenho também do Murilo, que é a Anima Lima. eu mostrar para você. Eu tenho. aí. Eu tiro esse, esse avatar aqui. Botar a arma. Cadê a Lima Vou achar da Anima Lima? Pera. Eu, o Murilo usava na Anima Lima. Cadê a Anima Lima? Tem na Anima Lima. Pera, Anima Lima, Anima Lima. animal lima desculpa Ah, achei na Nima Lima. Ótimo. Ó, <risos> oh, incrível. É, eu tenho de todos. É, Olha que vou botar é. o nome. A Nima Lima. Pronto. Legal. Eu vou casinha aqui. Eu tô aqui pensando, como será que criaram Toy Story? <risos> meu tio é o maior sucesso e um filme animado em três dias. Acabamos lembras. de fazer sucesso com Rei Leão. E o que vamos fazer agora? Que tal com um filme que o leão coma animais dessa vez? Oi, Manuel, Não, chega um de, de leão. A... Que tal um, um, um filme onde tem temos criado... um garoto Você chamado Carros, o que criar o carro Depois, daí? Claro. O é... um dia que criaram ele... o Carros. Ele tem vários brincos. Sim, é claro. Vamos lá pro vídeo. Brinquedos. Quando o Andy brinca é. com os Bom, brinquedos dele, os brinquedos ficam parados. Mas quando o Andy sai do brincar. quarto, os brinquedos ganham vida. <risos> Isso nunca vai ser aprovado. Aprovado. Quê? E esse filme vai ser 3D? Uh, eu vou até colocar 3D. meus 3D. óculos. Mas a gente eu tem tecnologia 3D. pra fazer filme 3D? Claro que temos. É, é óbvio que não temos. Como assim? Eu vou te contar <risos> o que vai acontecer. A gente vai fazer o rosto do Andy, ok? Ok... E vai acabar o dinheiro. E quando os amiguinhos do Andy chegarem na casa do Andy, eles vão ter tudo a cara do Andy, porque a gente só fez a cara do Andy. Ah, ah, vai, vai acontecer, ficar com certeza vai acontecer. É, é. Ok, Vamos voltar para a história. Os brinquedos têm vida própria. Ah, só. Igual o Chucky. O quê? Não! São brinquedos normais, não, mas quando Chuck as crianças saem de perto, eles ganham que vida que Ah, que é igual que que o Chuck. Que igual o Chuck o quê? Tira o Chuck é da sua cabeça? Tá bom, uh, tira o Chuck da cabeça Mas esse filme vai ter música? Tem que ter música Ah, é, não pensei nisso Ah, legal, os brinquedos além de se mexerem, eles cantam Vai pra janela, hein? Hum. Amigo, estou aqui Poxa, Poxa. valeu, cara Não, não é pra você não, é a música pro filme Isso, ideia maravilhosa você não merece palmas. Merece o inteiro. <risos> Cara, Eu não merece palmas. Okay, tá tudo lindo, lindo, maravilhoso. Inteiro. Mas quais vão ser os personagens? Os brinquedos, é claro. Quais brinquedos? Não vai é ser assim. um cowboy de não, pano não e um patrulheiro, patrulheiro espacial. Que é Só que o patrulheiro espacial ele é meio lelé da cuca e ele pensa que ele é um patrulheiro espacial de verdade, não um brinquedo. Óbvio. Mas como que um brinquedo é vai vai um brinquedo? Assim, né? Super mas, normal mas, mas, mas, mas, isso, cara! Eu também não sei se é? eu sou um brinquedo. E quando o Andy vê o patrulheiro espacial se mexendo? Como é. assim? Ué, você disse que os brinquedos ficam parados quando o Andy entra. Mas o patrulheiro espacial. Pensa que ele não é um brinquedo Não faz o mínimo sentido ele ficar parado Oh uh oh Temos um problema Como assim? Ele né? vai ficar parado também? Mas ele não é um brinquedo? Fura no roteiro, irmão Ninguém vai perceber Pelo menos é o que a gente espera, né? Por de dizem Eu que essa live, pelo amor de Deus Ok, pula isso Vamos pra história Que tal a história do filme sendo cowboy Tentando matar o um patrulheiro espacial não, você tá maluco? Esse filme é pra crianças. É, óbvio. se o um cowboy tacasse o patrulheiro espacial Aqui pela janela. Gatos, Nossa, isso que revolucionário. Ah, tá. Como se tacar alguém pela janela fosse mais leve, né? Não. Ah! Eita! Mas, mas Eita! O cowboy vai jogar o um patrulheiro é espacial pela janela. Foi ele ele. Igual! Eu só que não deixa pra lá irmã. é o mas dia do carro. O vai ser o vilão. Que piadiz... Quem é então? O vai ser assim, o dia. O errou. Meu é que o piadinho só pensa no dia é um brinquedo. Assassino de troço. Vai caquinha e o Cid, Cid, o um exterminador de brinquedos. Não, não, é o Cid, o vizinho. que? O vilão do filme é o vizinho? Isso é tosco, o vilão tava do lado dele? O que o vizinho vai fazer? Vai quebrar os brinquedos? Exatamente, Óbvio. ele quebra e tortura os brinquedos. Que horror! Que horror! Tá, então até agora temos um pau e um brinquedo que não sabe que é um brinquedo. Eles se perdem e vão parar na mão do Cid, o vizinho. O que mais? Na casa do Cid, o Pão especial um, vi vi um vi vi comercial de TV ai, e sabe? ele descobre que ele... É um brinquedo Ele precisou ver um comercial de TV Pra descobrir que era um brinquedo Sim, não tinha nenhum made in China Nesse boneco, não? Sempre teve, mas ele nunca tinha percebido Obra. Não faz sentido E depois ele vira a senhora Maroca Quem é a senhora Maroca? É, Eu, entri, eu não, eu, eu, não sei, eu, eu, eu, voscei, eu gosto eu, eu dessa palavra que Marocas, é. Que... Yeah. Aprovado Como que você <risos> aprovou isso? Você tá doida? Ué, eu também gostei <susurra> da palavra Marocas Aham Tá difícil trabalhar aqui, viu? Depois, eles se unem com os outros brinquedos quebrados e se movimentam na frente do Cid pra traumatizar essa criança pra sempre. Aprovado. Você vai aprovar isso? Uma criança traumatizada? Claro. Eu mesmo vou me jogar pela janela. Aaaaaah! E eles voltam para o Andy né? Sim, depois de tudo Eles pegam um foguete de brinquedo E voltam para o Andy Um foguete, sério E lá no céu, <risos> o patrulheiro espacial não, Começa mãe. a cair como o um cowboy E falou uma frase Eu sei a frase, qual? Se liga, é. isso Zou. não Novo. é voar é, é cair, cair com, com estilo, estilo. Filosofou <risos> Esta é a frase mais bobinha Que eu já ouvi na minha vida Frase aprovada, temos um filme Você é eu amei. Hã? Eu vou embora. Eles vão a aqui... o primeiro carro. Calma aí. O dia que criaram o carros. É. Aí. Deus. O que criaram carros? Eu tô aqui pensando como será que criaram o filme Carros. Eu, eu gosto muito bem assim, cinema. Né? Bom dia pessoal. Cacau. Cacau. Saúde? O que, que foi isso? É minha frase de efeito, eu tô testando. Eu curti. Cá tchau? Da onde você tirou isso? -tchau. É o WhatsApp, é a despedida. É o quê? Explica isso. Irmão, quando você tá usando o WhatsApp, quando você ri, você usa kkk. E se você quiser se despedir, é tchau. kkk, tchau. Ei, que piada com meu feito. Eu tive uma ideia hoje. Calma, é. calma. Eu nem perguntei Pior ainda se vocês tinham alguma ideia. Que gosto. De... Essa, essa piada e gostam no meu seu vídeo. Alguém tem alguma ideia pro filme de hoje? Eu, eu, escolhe. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu. eu. Fala você. Que tal um filme sobre carros de corrida? Hum, não é uma má ideia. Você achou isso uma boa ideia? Espero ouvir a minha. Tudo bem, pode falar, mas sem nada de matar leões ou coisas assim. É, que tal um filme sobre um cara que tá de viagem e ele dorme demais e vai parar no interior, numa cidadezinha lá, e lá ele tem lições de humildade. Nossa. Nossa, realmente você teve uma boa ideia dessa vez. Ah, nem é tão boa assim. Para de cornetar minha ideia, que ela é muito boa. Óbvio. Posso falar minha ideia agora? Pode sim. Que Pode, tal sim. um <risos> filme de um carro de corrida que se perde assim numa cidade do interior e lá ele aprende lições de humildade. Uhum. E lá ele conhece um carro que fala assim igual eu, irmão. Super aprovado. Você é muito original, irmão. É nós. Aham, uhum, sei. Muito original, ele. Muito original. Muito, Muito original. legal. No filme, vai ter uma Kombi que fala assim, igual eu. E ele vai vender gasolina orgânica. Eu até posso aprovar isso aí, mas eu tava querendo mesmo, era saber mais da trama, irmão. Ah, tá. Eu não pensei nisso aí, não. Ai, Olha aí, ai, ó. Ai, senhor ai, originalidade ai, aí. Que, Mas vem cá, que, que, ele, que, ele não que, tinha burro. feito um personagem que falava igual ele já, não? Aquele tal de... Como que era? É a tartaruga? Esguicho? Ah, eu vou criar outro. Esguicho, guicho, guicho, esguicho, guicho. Um guincho! Precisamos de um guicho. Pode ter um personagem que vai ser um guincho de reboque, tudo enferrujado assim, irmão. Ah. Ah, e ele vai falar caipira? Eu tava pensando em falar assim, igual eu, irmão, mas pode ser caipira, pode, né? É caipira. Então tá aprovado. Ei, deixa a gente ter ideia também, por favor, uma ideia, ideia, ideia, ideia, deixa eu dar uma ideia. Então fala suas ideias. O protagonista tem que ganhar a grande corrida chamada Copa Pistão. Por que que chama assim? Porque eles competem numa pista muito grande, um pistão. É. Ele não vai parar nunca Tá certo tá, tá, tá, Mas eu também tenho ideia E se no filme protagonista fosse preso E ele não pudesse disputar a Copa Pistão Tadinho dele Mas por que, que ele vai ser preso? Por causar tumulto na cidade Mas só por isso? Tá bom então, então ele sei lá Tem que fazer trabalho comunitário Aprovado O estagiário tem que ter um bordão E vai ser? Cachau! chau E qual vai ser o nome do protagonista? Tem que ser um nome que tenha a ver com. com. velocidade. Já sei! O nome dele vai of ser of Brigadeiro de Festa de Criança! Como assim? Ué, não tem nada que acaba mais rápido. Não, é que, esse piadista é, de é festa o pior que é minha vida. Mas esse não pode ser o nome dele. Que viagem! A nós. <fartos> Has to voice. Nossa, tá relampejando muito lá fora. Já sei qual vai é ser o nome dele. Vai ser... Hum, hum, hum. Meu Deus, não faz suspense, fala logo. Vai ser MC Rainha. MC Rainha? Minha mas não pode. Como assim MC? Ele vai ser o quê? Um carro funkeiro? Ué, pode ser se ele quiser. Acho melhor não. Estamos nos Estados Unidos. Temos que fazer nomes em inglês. Ué, coloca McQueen, então. Sim, mas eu quero um nome que lembre velocidade. Coloca Bolt. O atleta jamaicano? Não, o Supercão. Super não! Esse filme nem lançou ainda. Coloca Ferrari. Mas Ferrari McQueen. É processado. Coloca Relâmpago. Mas Relâmpago não dá, Por quê? porque... porque... Espera! Yeah. Relâmpago é perfeito! Aprovadinho! Eba! Mas não era pra ser inglês o nome? Quem liga? Ficou mal legal! Da onde será que ele tirou um nome tão perfeito? Eu não faço ideia, irmão! Oh então yeah. está, está decidido! O nome dele vai ser Relâmpago McQueen! O quê? Relâmpago rainha. Não, MacQen. Que? Queen? Aquela banda lá? Não! We are the Champions, my friend! Não é isso, é McQueen! Ah, já entendi! Relâmpago MacQeen! Sim, isso mesmo! Ufa! Eu sei falar inglês! Achei que você fosse falar uma coisa idiota, tipo relâmpago Marquinhos. Nossa, muito melhor. Aprovado. Ei, isso é o que eu falava as Pedro Não. não. Ah! Mais alguém? Quer aprovar alguma quer, coisa? Quer dar um ah, não. Tá bom, mas alguém tem alguma ideia? Ah, o Marquinhos não tem que aprender lições de humildade? Que tal colocar um personagem pra ensinar ele? Como que ele vai ensinar ele? Ah, ele coloca o Marquinho pra sujar o pneu dele numa estrada de terra. Ele vai aprender a virar pra direita, mas ir pra esquerda. Isso não faz sentido nenhum, mas tá aprovado. Tá faltando um rival pro McQueen. Um rival? Por que a gente não faz dois rivais? Dois rivais? Um vai ser o carro que tem bigode e o outro... Eu não pensei. Tem que ter o grande campeão fazendo sua última corrida. Yeah. E o nome dele vai ser King. King. Mas na Copa lá, vai ser o McQueen que vai ganhar, né? Mas é claro, ele é o protagonista, ele tem que ganhar. Mas sempre fazemos a mesma coisa. Por que a gente não faz algo diferente? Que é tal óbvio. no final da corrida, assim, todo mundo desiste de ganhar estranha aí de Copa Pistão e a gente vai pra uma festa beber gasolina orgânica? Não, burro! Não, acho melhor o Queen! É que tal se o é. rei estiver vindo assim aí, aí, blá blá blá blá blá, e sofre um acidente? Ah, Aí o McQueen usa essa oportunidade Para vencer a Copa Pistão Não e é né? assim, assim o final Perder a Copa Pistão e ajudar o... é, é, A terminar a sua que, última corrida o que, que mas, existe, mas é o sonho né? dele ganhar esse trem aí Da Copa Pistão Ele não ia fazer isso é, Irmão, você se esqueceu que agora ele é Humilde Hum, gostei desse final Acho que temos um filme Velocidade Eu sou a velocidade E é isso? Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago. Tchau, <risos> tchau. E, e acabou. É. Aqui é da hora que eu ensinei essa live. É isso. Bom, galera, esse, essa foi agora sim. Essa foi a última live do ano de 2022. E no ano que vem, com o dia de 2015, eu vou fazer muitas ligações aqui no canal. Vai ter muito Incrível, assim. então fica ligado, Maca a sua agenda, né, verdade? Aqui, lá, na verdade, que na verdade é Kauan é, Marca a sua agenda e vai ficar tá ligado. No, bar, e o como... link no meu canal que como... é Homem Game Day Kauan. Eu ah. mudei o nome, o link no meu canal, ah, ótimo. E, enfim, eu sou eu, sou o, o Lóvis. Esse aí é o Kauan. E enfim, é a próxima, pessoal. Um beijo novo. Um novo.